Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer as minhas leituras do mês de julho junto das leituras da MLI que no caso aconteceu em julho, então tem que estar aqui mesmo. As leituras não estão particularmente em nenhuma ordem específica, mas vou falando um pouquinho sobre elas, sem me alongar muito, né? Porque, inclusive, tem algumas, na verdade, uma, que já tem resenha aqui no canal, que é o livro Doze Anos de Escravidão, a não-ficção, sobre a história de Solomon Northup, que foi sequestrado, né, e vendido como escravo enquanto era um cidadão livre dos Estados Unidos. Tem filmes sobre esse livro, tem vídeos sobre esse livro aqui no canal, então é só clicar aqui nos cards pra assistir. Para a alegria de muitos, e para a minha alegria, né, satisfação de... de... Realização de projetos pessoais Eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia Então eu peguei este volume aqui que estava encalhado Na estante e comecei a ler o primeiro, A primeira história, né O Sobrinho do Mago, que eu não sei se, se fala Livros, eu acho que é o primeiro livro, né, das Crônicas. O primeiro livro é um livro bacana Que na verdade ele não se passa na história né? Não se passa no mundo de Nárnia Ele é meio que antes, só que tem Elementos, tem umas partes dele que é como se Nárnia tivesse criado ali, só que não é nada Muito aprofundado, é como se fosse Uma história paralela que tem algumas questões a ver, é um mais ou menos, não gosto não, gost... não fui fã, não, sabe? Gostei médio, gostei mais ou menos, um pouquinho. Esse mês, eu vou logo dizer aqui que foi um livro de leituras muito boas, além de ter sido um mês de muitas leituras, né? E um desses livros muito bons foi A Casa do Céu, de Amanda Lindhau. Ele também é uma não ficção. Amanda, ela largou a carreira dela, né, pra ser freelancer de fotografia, entre outras coisas, e viajar pelo mundo. Até que um dia ela também foi sequestrada na Somália. Então, aqui nesse livro, ela vai contar todo o tempo que ela passou lá nesse cativeiro, tudo que ela sofreu, as situações pelas quais ela passou provavelmente eu vou fazer uma resenha sobre esse livro aqui mais pra frente no canal, mas eu logo vou dizer que é um livro favoritado e cinco estrelas com certeza é uma recomendação pra todo mundo que gosta né, de não ficção, de histórias reais e essa aqui é muito boa, de verdade, além da escrita dela, né, que foi maravilhosa. Daí a gente vai ter também Pequenas Grandes Mentiras de Liane Moriarty que tem série do Netflix, se você ainda não viu, eu também não vi, então não posso recomendar, na verdade, a série, mas o livro eu posso. Ele vai começar né, a partir da morte de uma pessoa, numa festa, é o encontro dos pais de uma escola de jardim de infância, né, dos primeiros anos ali. Então o livro vai ser construído entre relatos das pessoas que estavam presentes nessa morte, nesse, nessa reunião, e voltando no tempo um pouco, todos os acontecimentos que culminaram nessa noite. Todos voltados ao jardim de infância, as crianças, filhas dos pais que são protagonistas desse livro tem uma relação que vai fazer com que todas as outras coisas comecem a acontecer. E a gente vai acompanhar aqui, principalmente as três amigas, Madeline, Celeste e Jane, que tem três filhos que estudam juntos. Aqui, como o título já diz, a gente vai ter várias mentiras sendo contadas, várias tramas sendo armadas entre os personagens, vários problemas familiares, questões sociais, o bullying é retratado aqui, a violência doméstica, além de outros temas que daria né, vários outros vídeos. Então, pretendo ver a sério o quanto antes, porque esse livro aqui foi maravilhoso, nota 5 também. Daí eu peguei A Condição indestrutível de Terceira, de Helena Terra, que é um livro nacional. Ah, e é um dos... E é um 12 livros nacionais, né, que foram lidos esse mês. A protagonista da gente aqui, ela tem um blog colaborativo na internet, onde as pessoas entram, escrevem e fazem parte ali daquele grupinho. Só que um dia ela encontra, ela conhe acaba conhecendo, né, online, Mauro, e se apaixona perdidamente por ele, se entrega perdidamente por ele. E vai acontecer algumas coisas com esses personagens, que às vezes a gente esperava, às vezes não esperava. Esse livro é bem sobre a desilusão de um amor não correspondido e todas as consequências. Que as atitudes que as pessoas tomam podem ter A explicação no livro Pra esse título aqui é muito Legal, apesar de não ter sido um livro Preferido meu esse mês É um livro que eu gostei bastante, me interessei E é super rápido de ler Esse livro aqui foi na troca do Scooby, vale lembrar uma boa troca. Aí eu também de amanhã você vai entender de Rebecca Stead, que é um livro infanto juvenil, que vai tratar de muitos temas que podem ser abordados né, com grupos de crianças, por exemplo. Eu vi no vídeo de Natália Mondo, que ela usou esse livro, inclusive, com os alunos dela, né? Fez rodas de leitura e tudo mais. E é muito interessante porque esse livro traz muitos temas, como bullying, problemas familiares, também algumas questões sociais, mas é, ele não se aprofunda em nenhum deles, né? Ele meio que dá margem para que a gente possa discutir sobre esses temas. É um livro muito legal interessante pra quem quiser ler, pra quem tiver a oportunidade. Confesso que eu não lembro muito detalhes da história até esse momento porque foi um dos primeiros livros que eu li no mês. Esse aqui também foi parte da Maratona Literária de Inverno. Mas eu sei que Miranda é a protagonista da gente aqui. Ela é uma jovem que começa a encontrar bilhetes misteriosos que ela não entende. Só que eles dizem que em determinado momento tudo vai fazer sentido. E isso tem muito a ver aqui nesse livro. Tá tudo muito ligado de uma maneira estranha que é a viagem no tempo. Isso mesmo. Além de de outros temas, também temos Viagem no Tempo aqui então pra quem gosta desse tema pra quem gosta dessa vibe, apesar de não ser um livro 100% leve é um livro bem interessante de ser lido a gente tem um livro bem pesadinho mesmo, que é outro nacional Vidas Provisórias de Edney Silvestre é um livro que estava na minha lista de livros para ser lidos, né, há muito tempo e eu só tive a oportunidade de pegar agora na Maratona Literária de Inverno, é um livro muito legal, que vai tratar da história da a gente vai conhecer a história de Paulo e de Bárbara em momentos diferentes da vida vida. Só que eles tinham algumas coisas em comum, como o fato de serem exilados. Paulo, por exemplo, é perseguido pela ditadura militar brasileira em 1970 e foge depois de ser torturado, depois de sofrer tudo que podia sofrer e vai criar uma nova vida junto de Ana, que é militante da Anistia Internacional. E eles constroem, de fato, uma vida juntos. Assim, a gente também conhece Bárbara, que trabalha nos Estados Unidos como empregada, só que não tem muitas relações nem com a família do Brasil, né, de onde ela é, e nem com as pessoas com que ela convive atualmente, então eles têm essas vidas provisórias aqui e buscam viver com isso da, da maneira que eles podem, na verdade, não vou dizer que é da melhor maneira possível. É um livro muito legal, que eu recomendo principalmente pra quem gosta de temas políticos, aqui tem um pouco disso e pode pegar pra ler. Daí eu peguei pra ler um livro que eu tava esperando há muito tempo, que é Meia Noite Vintre, e Vinte de Daniel Galera, pra quase completar a minha coleção de, de livros lidos do autor. Inclusive eu pretendo ler em breve Cachalote, que foi a primeira história que eles Sendo que é um quadrinho Eu comprei pela Amazon, ainda tá aqui bem embaladozinho Talvez eu faça um vídeo no futuro Talvez, mas não vou garantir nada Aqui em Meia Noite vinte a gente vai conhecer a história desses quatro amigos Eles tinham um blog colaborativo também na internet E eram muito próximos naquela época Só que agora eles se separaram A gente vai conhecer aqui Aurora, Emiliano, Antero e Duque Que atualmente, né, ele é um grande escritor da literatura nacional Uma grande promessa aí com um futuro grande pela frente Até que uma tragédia acontece e os três amigos que sobraram vão se encontrar para reviver o passado, né, para relembrar as coisas que eles viveram e fazer uma ligação com os fatos que estão acontecendo atualmente nas vidas de cada um. Esse livro aqui, entre outras coisas, vai tratar sobre a onda de calor que atingiu Porto Alegre em 2013, mais ou menos, e todo aquele cenário político em que a gente vivia, os movimentos de protesto, né, do vem pra rua. Não é novidade pra ninguém que eu sou fã de Daniel, galera, e acho que ele escreve muito bem, inclusive temas que estão aqui dentro, como o machismo, mostrados, na verdade, sobre visão da personagem feminina que a gente tem aqui, que é a Aurora, são muito bem estabelecidos, não tem falhas aparentes na personagem, é um personagem forte, é um personagem que tem presença, inclusive acaba sendo a nossa protagonista aqui nesse livro aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo, apesar da gente conhecer a vida... Toda, de todos os personagens É sem dúvida um dos melhores livros que eu li do autor Futuramente talvez tenha resenha aqui desse livro Se não tiver junto do Cachalote vai ter sozinho Vamos esperar Faça amor, não faça jogo de Ike Carvalho É um livro que eu ouvi falar há algum tempo E acho que foi Vitor Almeida que falou E recomendou muito esse livro Que ele vai trazer justamente isso Faça amor, não faça jogo Não tratar os seus relacionamentos como coisas superficiais Se aprofundar, se dedicar às pessoas Fazer com que a vida, tanto a sua como a dela né, Esse relacionamento, essa troca vale a pena. Não só na edição desse livro, o conteúdo dele, a mensagem que cada, cada pequeno texto passa é muito interessante porque, para quem não sabe, né, ele é escrito assim, em pequenos textos, de fato. Que no caso a câmera não foca, eu mostrei só para. E o sentimento que o autor coloca em cada texto aqui é muito marcante. O que faz com que o livro, apesar de ser leve e rápido de ser lido, tenha a sua carga emocional, né, para atingir as pessoas. Então, ele é feito, na verdade, para pessoas específicas que estão passando por momentos específicos na vida de cada um. É um livro que eu recomendo se você achar que vai valer a pena para você. O último livro que eu vou falar, embora não tenha sido o último livro que eu li, é Na Escuridão. Acho que foi o último livro que eu li, na verdade. Na Escuridão Amanhã, de Rogério Pereira, é mais um livro nacional, com edição da na Naive, edição em pecável, Maravilhosa. Aqui a gente vai ter uma história contada em paralelo. Um dos irmãos de uma família tá na guerra e ele vai escrever cartas para o pai. Outro integrante dessa família vai escrever a história como estava acontecendo naquela época. E essas histórias vão se cruzar, a gente vai entender tudo o que aconteceu com esses personagens. A violência que eles sofreu em casa de todos os tipos que você pode imaginar por parte do pai deles. A religião a qual a mãe procurava se apegar para meio que fugir dessa realidade. Embora não desse muito certo A relação dos filhos e a apatia que eles tinham Frente a toda essa situação em que eles viviam os mistérios que envolvem também os personagens aqui desse livro são muito bons. E toda essa situação vai progredindo a partir do momento que eles saem do campo e vão pra cidade. Porque eles não são acostumados com aquilo, então meio que são esmagados por toda a opressão e tudo aquilo que eles sofrem dentro de casa. É um livro muito bom. Se tudo der certo, também vou fazer uma resenha sobre esse livro aqui no canal. Ainda tô pensando sobre isso. Mas fiquem ligados, inclusive Ninguém Nasce Herói de Eric Novello é um livro que foi lido por Carol também esse mês, já tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais é só clicar aqui no link porque tá disponível para quem quiser assistir. Só que esses aqui foram os livros que eu li nesse mês de julho, foram realmente comparados a outros meses, bastantes, bastantes livros. Se você se interessou por qualquer um deles, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprá-los, né, sem pagar nada mais, ajudando o canal ainda. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, me diz qual livro você quer muito que eu leia, de preferência que esteja na minha lista de leitura, né, dos livros desejados, ou dos que eu tenho e ainda não li, para que eu possa diminuir essa filha da estante. Embora as leituras estejam correndo no ritmo, Bacana. Se inscreve no canal se ainda não foi inscrito e fica ligado em todas as nossas redes sociais para saber o que é que tá rolando por aqui. Valeu! Preciso pegar os livros que estão jogados ali, mas toda vez que eu saio, o foco talvez saia também, então eu não posso garantir nada no momento.